Fala galera, beleza? Aqui é o Renan Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu estou fazendo esse vídeo porque é, eu quero tirar uma dúvida é, de algumas pessoas Com relação ao curso Fórmula Negócio Online tá O curso Fórmula Negócio Online é, tá aí desde 2014 Já mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha e ele o que, que ele tem de tão especial? Né? Ele, ele é um curso que ele te ensina passo a passo como você criar uma estrutura é, online, certo? Criar produtos, fazer vendas, é, criar todo o, o aparato necessário né, para que você tenha sucesso. Na teoria isso realmente é, funciona muito bem. Mas na prática, como que isso funciona? Existem é, alguns casos aí no, no, na internet e no próprio YouTube De muitas pessoas que conseguiram é, fazer o curso é, Se dedicaram e conseguiram é, muito sucesso né, Através do, do curso Fórmula Negócio Online É fácil? Não é fácil é, é possível? É possível Tem que se trabalhar muito Tem que se ter muito foco né, Daquilo que você quer né? E muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar tá? é, Então eu vou tirar aqui uma dúvida é, Do que você pode aprender é, com o Fórmula Negócio Online tá? é, existe, é, São 18 módulos, né? com mais de 200 vídeos é, Tem muita coisa, é muito material que o curso Fórmula Negócio Online tem E... Pelo preço que ele custa, eu, eu acredito que ele custa até barato Porque existem cursos com menos, com, com menos é, didática né? E que custam muito mais caro né? e, e prometem mundos e fundos E na verdade, é, se você pegar a dinâmica, é bem simples Somente uma ou duas estratégias ali Certo. E o curso Fórmula Negócio Online não, ele tem uma dinâmica completa é, São 18 módulos, muito vídeo né? a, a, o, o Alex Vargas ele, ele trata, ele, ele trata o, o, o curso dele com muito, com muito, muito carinho, muito esmero né? Então ele, ele fala realmente passo a passo né, o que é necessário para montar uma estrutura né? E por que, que a estrutura é tão importante né? para que isso dê certo? Porque você tem que saber é, o ponto A e o ponto B das coisas né? Você tem que saber onde você está hoje e aonde que você quer chegar Então criar metas, isso é muito importante é, Criar é, mecanismos para que você tenha sucesso na atividade que você está fazendo E sem dúvida que você fazer isso online... É uma grande ajuda, né? porque afinal de contas as pessoas estão online hoje né? Então isso é muito legal tá? Então é um dos módulos, tá? é o primeiro módulo Você vai aprender passo a passo, completo né? Precisa para começar tá? Com o direcionamento estratégico é, correto é, Você vai ter na aula 1 e 2 as principais estratégias para criar sua estrutura online, tá, é, você vai ver também 10 novas estratégias de empreendedores digitais que quando colocadas em prática, simultaneamente, fazem com que o, o seu negócio online inicie, é, va, é, possa iniciar e crescer de forma acelerada e logo de, e longe de qualquer risco, tá, é, o guia de 10 ações práticas para multiplicar sua produtividade. 5 é, passos para iniciar um negócio com resultados concretos. 5 é, pilares práticos para iniciar sua estrutura e geração de resultados online. Né? Então, é, isso é só o módulo 1. Tá? Ainda tem mais 18 módulos. Então, é um curso assim, completo, com muita... É, muita dinâmica, muita didática, né? E eu super recomendo porque vale muito a pena, tá? Então se você quer investir, é, e não é tão caro, né? se você quer investir aí num, num negócio online, hoje você vai ter que estudar, tá? Você, você vai ter que estudar, botar a mão na massa, mas eu tenho certeza que vale muito a pena, tá? Então é isso aí, se você quer investir é, num produto que é que. Vai te trazer benefícios, né? Tá aqui, acabou de achar o Fórmula Negócio Online, tá bom? Vou deixar o link logo aqui abaixo, certo? Você pode clicar lá, ver todas as informações da página, certo? E é, pode adquirir né, o curso Fórmula Negócio Online, tá bom? É isso aí, muito obrigado, um forte abraço, até mais!